Olá, meus amigos do Rimafra Mix, hoje com mais um programa é, especial. Para mim, todos os programas são especiais, com uma convidada, uma empreendedora aqui do nosso município, a Cleia, proprietária do, da loja Rabo de Saia. Tudo bom, Cleia? Tudo bem, Ana. Cleia aceitou, aceitou meu convite meio assim, ai meu Deus. Bem meio assim. <risos> Mas assim, Cleia, eu acho muito importante é, a gente divulgar a nossa história ainda mais você, que é uma mulher empreendedora, uma mulher que modificou eu vou falar bem, bem a verdade: modificou a nossa moda em nossa cidade porque você diversificou o seu negócio, você conseguiu várias é, roupas, né? Marcas famosas marcas. que eram pertencentes a um grupo e você conseguiu juntar. Várias marcas de boa qualidade, com os preços acessíveis ao povo, né, a quem, a quem vai comprar, né, as, as, as roupas na sua loja. Sim. E você diversificou e começou assim, vamos começar, vamos <risos> começar, que começou devagarzinho, bem, deva bem devagarinho. Mas ao mesmo tempo foi muito rápido. Sim. Né? O crescimento Sim. foi muito rápido. Então, Cléia, a gente conversando, você começou quando você era mais jovem, você morava no Butiá dos Carvalhos, agora conhecido como Butiá dos Carvalhos. Sim, você morava até os meus 18 lá. É, daí você veio para a cidade, tinha um propósito de casar, também trabalhar no município. Sim, é, o meu sonho era ser professora, né? Eu estudei, fiz magistério, porque eu queria dar aula. Esse era o meu projeto de vida inicial. Uhum. Só que, assim, é, nem tudo foi acontecendo da forma que eu planejei, né? É, aí, quando eu vim para a cidade, eu tive a oportunidade de trabalhar no MIG Supermercados. que Eu falo assim que eu sou muito grata pra, com eles. É, eles me deram uma oportunidade lá e eu aprendi. Eu fui repositora, eu fui caixa... É, o MIG Eletro, eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de vestuário deles. Então, eles me deram uma, uma base muito boa, sabe? E depois do MIG, eu tive a oportunidade de trabalhar no Magazine Luiza também. Onde nós limpava, nós vendia, nós cobrava. Eu falo assim que foram duas empresas que me deram uma formação para o que eu faço hoje, sabe? É, Cleia, você era tipo o M Mr. Bombril. Fazia de tudo um pouquinho, de sem tudo. reclamar. Você achava assim... Estão me dando uma oportunidade, eu preciso do meu trabalho e você correu atrás. Sim, é, toda, todas as oportunidades que me apareceram, eu falo assim, que, que eu aproveitei, eu soube aproveitar, sabe? Foi onde me deu a minha base de hoje. Teu conhecimento. Sim. Daí você comentou comigo que você engravidou e você achava o horário do comércio que você talvez não teria um tempo é, maior para você ficar com a sua família. É, eu achava que eu precisava eu cuidar dos meus horários. Eu tive os dois, né? Dois filhos. Aí eu pensei assim, não, não consigo mais as crianças e o comércio. Aí eu comecei a fazer umas vendas é, pra mim, uh -huh. né? E... E foi tomando uma proporção que foi legal Eu consegui cuidar das crianças, ter o meu sustento E foi onde eu saí do comércio para ir fazer as minhas vendas e você trabalhava, desculpa, mas Trabalhava de sacoleira Sim, eu, eu juntei todo o meu dinheiro Da saída do Magazine Luiza Todo, e deu 12 calças jeans Foi o meu começo eu Você comecei... foi para São Paulo? Não, eu conheci um representante que vendia calça jeans Que atendia alguns lojistas daqui E... Oh, não tinha nem, eu não tinha nem, como é que eu vou dizer pra você? Eu tive que juntar o dinheiro pra comprar a vista porque eu não tinha um histórico, né? Uhum. Aí eu consegui comprar 12 calças. Eu tive que comprar, vender e receber todas essas 12 calças para poder fazer uma nova compra. E foi assim que eu comecei. 12, 17, daí foi aumentando, sabe? Uhum. E daí você começou com as 12, 12 calças e daí você pensou, agora vamos mudar de calça e vamos adquirir outros produtos. Na verdade, foi, foi acontecendo. Conforme eu, eu consegui um pouquinho mais, eu já conseguia diversificar, colocar uma blusinha junto. Mas, menina, muita pouca muita pouca mercadoria, sabe? Que nem eu falo, hoje eu consigo montar um condicional para uma cliente, mas na época era tudo que eu tinha. Uhum. Era muita pouca mercadoria, né? E você se lembra dessa cliente dessas clientes? Assim, elas são clientes tuas até, até hoje? Ainda tenho muitas que são minhas clientes até hoje. Que fizeram toda a transição daquela marca, daquela essa que eu tinha e hoje eu continuo atendendo elas. Ah, eu sou e tenho muitas. E você sabe qual que é o diferencial da tua, da tua empresa? Da tua loja? Ah, então, eu falo que é o amor. <risos> Até quando hoje, é, eu trabalhei nas outras empresas e eu tinha muito amor pelas empresas. E hoje, quando, até quando eu vou fazer uma contratação, eu falo para as meninas, aqui você vai ter que ter amor, porque eu tenho um amor tão grande pela rabo de saia, pela loja, pela mercadoria, pelas minhas clientes. Eu falo assim que toda noite eu faço uma oração pela loja, pelas minhas colaboradoras, pelas minhas clientes, porque assim, é um sonho. Um Até sonho. pra não, ela continua, a Rábida sai sair ainda é um sonho para mim, Ana. Você não Sabe? acredita que você não é proprietária? Não acredito. N assim, tipo, não. A gente sabe que concorrência existe em todos os ramos. Sim. Agora vamos falar um pouco dos nossos concorrentes. A gente sabe que a gente tem que ter um preço mais ou menos parecido. Não pode ser algo assim que se diferencia, principalmente se tiver a mesma marca. Sim. Apesar que as marcas são exclusivas. né? São exclusivas, mas eu trabalho com o preço sugerido pela marca. Eu quero que o meu cliente aqui de Mafra, ou de região, que ele venha até mim ou ele vá no shopping... Que muita, muitas clientes daqui ainda vão fora pela nossa proximidade com Curitiba, com Joinville. Então, assim, ó, eu quero que elas encontrem o mesmo preço e ainda com diferencial. Porque o nosso atendimento de, tal, é, de saber o que a Ana já comprou, se eu estou recebendo uma peça que vai combinar com o que a Ana já tem em casa. É, esse cuidado com a cliente, sabe? De levar para ela provar em casa. E eu penso muito nas minhas clientes quando eu vou fazer a compra, sabe? Você já sabe, mais ou menos, ah, ah, esse aqui combina com tal, esse aqui... Sim, é, eu compro, eu falo assim, ó, eu até brinco com o meu fornecedor, eu falo assim, se eu não ver uma ou duas clientes minhas na peça, eu nem levo, hum. sabe? Então, esse, a compra, ela é pensada em cada cliente. E as, tuas, e as tuas colaboradoras, eu vejo assim que todas elas, elas trabalham é, com o mesmo afinco que você, elas, elas sempre estão lá, tem atendimento... Como é que funciona? Como é que você faz a tua equipe ser tão engajada? Eu acho que, que desde o que elas vêm, é, é realmente é o carinho é, e elas compram a ideia, sabe? Porque tudo que eu faço, também eu faço de verdade. Não é de mentir, ah, eu sou uma na frente, sabe? Não, desde o, elas sabem que quando eu vou comprar eu tô pensando em alguém, elas me ajudam também, sabe? Eu sempre digo para elas, falei assim, se vocês precisam de alguma mercadoria, alguma cliente, porque eu não consigo também estar mais hoje em todos os atendimentos, mas... Quando elas me passam, aí eu faço de tudo para conseguir aquela peça, para aquela ocasião. Eu fico mais decepcionada se eu não conseguir ajudar elas no atendimento, sabe? E a gente vê assim que não, é um atendimento assim natural, não é aquela coisa terapia Porque Sim. às vezes você quer, quer vender, às vezes você não consegue, tem que ter um equilíbrio na hora da venda. Ah, isso, isso também nós conversamos sempre, que assim ó, se ai, a Ana provou vou usar muito você, tá? uhum. mas assim ó, a Ana provou lá, não ficou legal, eu falo assim, já foi a época que o vendedor só queria fazer a venda, Ai, ficou lindo, ficou maravilhoso. Não, desde que, quando elas entram, nós já conversamos a respeito disso, não ficou legal? Vamos buscar outra peça, porque lá fora vai ser a venda nossa e vai ser a rabo de saia. Ah. Entende? Então a gente tenta ser, eu, eu falo para as meninas, vamos ser o mais... Consultora de moda. Consultora de elas moda. Elas não são mais vendedoras, elas são as consultoras das suas clientes. Porque ela já conhece mais ou menos o estilo, a pessoa tem que ter um histórico. Ah, aquela menina gosta de usar muito preto, então não adianta sim, colocar muita roupa colorida sim. que ela não vai levar. Ah, ela gosta de justo, tem outro que gosta de uma coisinha mais Exato. over. Então nós temos, que, nós temos que prestar atenção no nosso cliente. Até quando vamos montar um condicional, eu falo assim, porque nós vamos estar vamos tá montando, vamos ter o trabalho de montar. Mas a cliente também vai ter o trabalho de provar, de, ó que nem o frio que está agora. Da cliente parar para provar a roupa. Eu falo assim, então vamos pensar na cliente não montar um condicional por montar então quando a gente já conhece fica mais fácil mas assim graças a Deus a gente vem ganhando muita cliente nova quando a gente ganha um cliente novo o que, que a gente costuma fazer eu falo assim vamos lá para o Instagram da cliente ah, ah vamos ver se ela é uma, lá... uma pesquisa nunca tento claro a gente erra ah, mas ah. eu tento assim nunca mandar nada eu tento sempre mandar já um look completo uma coisa combinando com a outra é, ai, ela gosta de cropped. Não, ela não usa cropped, ela gosta de uma coisa mais alongada. Então, primeira coisa, eu, nós nunca montamos um condicional. Isso tudo vem na tua cabeça, Cléia? Ai, que nem eu falo, eu gosto de fazer uma coisa, sabe? Ai, acho que como eu gosto de ser atendida, sabe? Uhum. A gente faz isso com a cliente E você também. já pensou em abrir franquia? Hum, já pensei, já tivemos propostas de abrir outra loja, até da Coach mesmo. Uhum. Eles, eles querem muito que a gente assuma uma franquia, sabe? Uhum. Mas, mas uma eu... franquia rabo de saia. Então não pensei ainda, porque é uma coisa que olha, porque você criou tem é uma loja de multimarcas Sim. mas é que nem o que você tá falando assim meio padronização de atendimento, porque para fazer franquia tem que ter padronização, né? Mas eu achei isso assim, que é bem interessante, olha você tem que pensar aí. Eu vejo Bom, assim como é que você se atualiza no mercado. Hoje, as marcas, com as marcas que eu trabalho, eu já tenho essa... Eu tenho uma mordomia, que eu falo assim, que vem tudo mastigado pra nós. Uhum. É só você querer é, ler o material que eles mandam, é, entrar no Instagram. Então, já tem hoje tem muita coisa pronta, né? Uhum. Pra gente estar tá se atualizando. Mas... É... É isso. E, Clé, me diga uma coisa. É, em relação à a, a, a parte é, tecnológica, é, tipo assim, como é que você vai divulgar redes sociais, como, é, como que funciona o teu trabalho lá? Você investe bastante nessa área de publicidade? Então, eu uso muito o que vem pronto uhum. e agora a gente, até a gente fazia alguma coisinha, mas a gente vem tentando fazer mais ma, mais material nosso, é, que nem no final do ano. Eu até tinha, assim, não tirava muito muita foto. Eu, você vai ver, eu sou bem antes de de eu aparecer. Eu gosto de estar tá nos bastidores, uhum. mas assim, a gente percebeu, no final do ano a gente fez algumas fotos e eu percebi que, que eu vendi. Cara, porque você tem o público da mulher que, que, que acha que é meio parecido. Não que acha, talvez a mesma idade, o mesmo estilo. Ela vê você usando, às vezes ela tem coragem de usar aquilo que você tá usando. Não, e eu escutei delas a outra questão assim, ó. Que nem eles falam: quando é uma modelo que você vê, o ideal, o certo é que tudo vai ficar perfeito Sim. naquela modelo. Uh -huh. Mas diferente em mim, que todo mundo sabe que não sou pequena né sou grande uhum. não sou magra eu não né e a roupa cai delas falavam Cleia faz mais nós precisamos e eu comecei a fazer nós nós eu vi no Dia das Mães você é, fez bastante Amanda, foto a uhum, tua filha Amanda. é ficou muito legal o trabalho achei bem legal e eu acho que é um diferencial outra a gente tem aquele a nossa empresa é familiar a gente é Sim. de Mafra eu acho que é importante porque às vezes as pessoas conhecem mas às vezes nem sabe que você era proprietária da loja assim você chama atenção pra loja conhece você, mas às vezes não conhecia a de Sai, ou às vezes é, vice-versa, então você acaba, isso é uma propaganda não sei se você se lembra a Mauri você lembra uhum, da loja do Lori que ele fazia? Até esses dias eu conversei com ele e ele falou que ficou quatro minutos na Rádio Nova Era falando. Que foi na época que entrou as Casas Bahias. Ele ficou, né? Ele tinha que fazer, o, vender o peixe dele. Então ele fez isso. E eu também faço isso. Eu, tô, eu acho que é importante a gente ter esse vínculo que as outras lojas talvez não tenham isso. aí talvez seja um diferencial nosso. E eu acho assim, mostrar... Dá cara pra bater mais que você levar uma crítica ou você levar um não. Você, é, é que nem você fala, você ama rabo de saia. Eu amo a rabo de saia. e é como eu porque amo é. a minha profissão, eu amo a minha empresa, eu amo a minha farmácia. Então, eu acho assim, quando a gente ama, a gente não fica pensando muito no que os outros vão é, eu tô. Eu tô, como é que eu vou dizer pra você? Eu tô me espertando, porque eu tinha... Eu era antes de aparecer realmente. Aí tinha live, os outros. Eu os vi a live fazendo live, uhum. live. Falei, nós também vamos ter que fazer. Vou dizer que teve uma preparação interna para mim uhum. fazer. Mas uhum. foi, legal. Foi, foi legal. A menina que você colocou para fazer, não sei como é que ela... Não... A Bia. A Bia, a menina, ela é altamente moderna, o jeito de se vestir. E ela gosta até ela que vem agora dando assim, somando para nós pro Instagram. Uhum. Ela gosta de estar tá fazendo vídeo, de estar tá falando, de tá... e fica diferente, né? para mostrar uma peça, entre mostrar, que nem falei, nós usava muito material pronto. Mas estamos notando mais resultado em nós produzindo o nosso material. E Cleia, a gente tem que ser multiversões. Tem a multiversão Cleia, sossegar. vendedora, a que cuida da administração, a, a mãe... mãe, a Esposa, é. E tem que ter um equilíbrio, porque eu falo assim, eu não posso nem ser só a, da rabo de saia, nem só mãe, nem só esposa. Eu sempre brinco, a gente tem que ter um equilíbrio entre todos esses para funcionar. Só que assim, ó, eu até tenho que destacar, porque eu tenho uma família... Quando eu comecei, as crianças, Amanda, o Pedro tinha um para dois anos, Amanda tinha quatro. As crianças sempre estiveram junto no carro. Quando eu ia fazer os atendimentos de sacoleira para eles não deixar eu ir sozinho à noite, e a marido, uma madeira, a fralda, a criança para ficar esperando, sabe? Eu fazer o atendimento. Então sempre teve, sabe? E até hoje as cri as crianças têm um amor, falou de rabo de saia, falou de cliente, falou de marca, falou de fornecedor. Lá em casa é, eles estão sempre juntos, sabe? Então, olha, é maravilhoso. O Gremi mesmo, no começo ele ainda trabalhava fora. E ele era uma pessoa, assim, que eu digo, que eu tinha uma for... né? Eu queria, eu tinha essa força de trabalhar, mas eu precisava dele, dizendo assim, ó, Cleia, vai dar certo, vai lá, sabe? Então, eu, eu falo assim que eu sou muito abençoada quanto família também. Cleia, você acha que isso vem é, por parte da tua mãe, essa tua coragem, essa tua garra? Olha, eu tive dois, o meu pai e a minha mãe. Meu pai era mais negociante que a minha mãe, sabe? Meu pai sempre foi de tá, eu, eu acho que essa parte eu até puxei um pouquinho mais dele, sabe? Minha mãe é muito correta. Sabe? Os dois são, mas ela é assim, sabe? Muito séria. para ela não, não tem muita brincadeira. Então eu acho assim que eu puxei um pouquinho de cada um, sabe? Em levar o meu trabalho bem a sério, porque pra mim é sério, sabe? Quer ver minha decepção? Alguém dizer assim, ai, ah, não fui bem atendido. Que... As meninas já sabem, eu fico assim aquele dia arrasada, porque eu acho assim que alguém não ser bem atendido. Não tem por que não ser bem atendido, sabe? Então um pouquinho da mãe e um pouquinho do meu pai, mas do negócio eu acho que meu pai era mais, sabe, de gostar de fazer um negócio, uma venda, sabe? Você não sente, Cléia, a gente que trabalha fora, a gente às vezes pensa assim, que, que nem no teu caso, a tua família sempre tá junto, Sim. mas Sim. às vezes a gente queria poder estar tá mais próximo da família, né? O que eu vou dizer para você, você sabia que nós fazia assim, ó, eu vou fazer uma marca que eu acabo usando no final de semana, mas as crianças vão junto entende? Então, assim, ó, eu vou trabalhar, vou trabalhar, nós, mas nós vamos ir jantar num lugar legal, nós vamos aproveitar passar em algum lugar com eles, sabe? Eu vou dizer pra você que eu não, eu não sinto isso nem deles, essa ausência, sabe? E nem eles também, sabe? Porque eu até tive uma, uma crítica um tempo atrás em relação a isso, a minha filha nem sabia que ela estava prestando atenção na conversa ela veio mãe não fica assim tudo que se faz se corre atrás nós estamos toda a vida junto sabe então eu sinto que deles eu também tenho um, um, uma aprovação ok para isso sabe um comprometimento. exatamente que legal, Cleia E eu acho legal, assim, as pessoas saberem que você começou, como começou a tua história, quem você é Sim. e a tua simplicidade, como você mesmo fala. Você ama a empresa, ama, assim, não é a empresa em si, é o sonho que você Sim. teve e que você conseguiu, através do teu trabalho e determinação, você ter, é, ter Pegado todas as oportunidades, ter pego todas as oportunidades na sua vida e, e ter levado caso. e ter guardado aquele conhecimento. Porque que nem a gente estava comentando, um bom vendedor... É, pode ser um bom vendedor, mas nem sempre o um bom vendedor vai ser um bom administrador, vai conseguir continuar com a empresa. Porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, eu sou um ótimo vendedor, vou abrir empresa. Mas às vezes não dá certo, porque Sim. a parte administrativa, às vezes, puxa, é, é, mais, é muito mais difícil dependendo da dificuldade da pessoa. Às vezes a pessoa leva uma, é, é mais fácil administrar e outra é mais fácil vender. Mas tem que ter um conjunto. Sim. E Sim. o teu esposo e a tua família ajudam. Talvez é essa a força que você tem deles, que eles passam pra você, que você consegue, assim, dar a cara pra bater, eu sou a Cléia, eu vou aparecer no teu Instagram. Eu, eu... vou, vou trabalhar, vou no final de semana, vou, sabe? Eles me dão exatamente essa segurança, assim, pode ir, mãe, pode ir trabalhar que tá tudo certo, pode fazer a tua parte que nós estamos fazendo a nossa, sabe? Outra coisa que eu percebi muito, assim, que eu também te sigo, sigo o Instagram da loja, é que você vive fazendo showroom. É, então, eu faço... Eu, hoje todas as minhas marcas são em Florianópolis, né? Uhum. Eu tenho parceiro, a Lança Perfume, a Mai, que são em Florianópolis, todas são. A Coach também são lá, a Fórum. Então, e são duas coleções no inverno e duas no verão. E hoje nós temos uma loja masculina que acaba que... Na hora da compra, nós fazemos também juntos, sabe? Uhum. Então é bastante showroom. E me diga uma coisa, e se aparece uma marca nova, assim, como é que você faz? Amiga, não dá pra. Eu falo assim, não dá pra pegar tudo, né? Que nem eu falo assim, ó. É, tem horas que a gente tem que dizer não. E assim, antes eu não tinha marca. Hoje eu já tenho umas marcas que são marcas bem conceituadas no mercado. Então hoje lá em cima eu fiquei com o grupo da La Moda e com o grupo da MC, né? E lá na loja masculina daí a gente também tem a reserva, tem acostamento, tem aramis são tudo umas monstras de umas marcas e, mas né? Mas o Reserva não é do é do Rio de Janeiro. Reserva é, mas o showroom é aqui. Tô, toda marca em que nem ah é, é tem né? ali em Florianópolis é, é assim ó toda marca ela tá numa cidade que nem a vamos falar da, da La Moda. tá uh -huh. em Criciúma mas eles têm showroom espalhado pelo Brasil inteiro. Ah, daí que são não. os representantes que me atendem né? Ah sim, até de vez em quando você vai lá. Ah, sempre pra... em... é, que nem os nossos a, a região de Santa Catarina quase de todas as marcas hoje em diferentes são minhas ou estão no concorrente elas estão maioria em Florianópolis por ser uma capital sabe por fácil acesso dos lojistas é a reserva eu fui numa palestra do dono da reserva em São Paulo e eu fiquei assim admirada com a, com, com a parte solidária que a reserva tem porque a, eles têm uns, uns trabalhos assim sociais muito bonito e eu achei assim um, nossa um empresário eu não sei se você chegou a conhecer já ele? Ele, ele pessoalmente não, uhum. mas eu já assisti palestras dele. Ele é o cara, né? Sim, sim. É, mas obrigada, Cléia, desculpa aí alguma coisa, se eu falei alguma coisa. Assim. Ah, desculpa eu, porque eu até comentei quando ganhei o convite. Eu queria uhum. muito, mas ao mesmo tempo todo mundo que me conhece sabe que falo pelos cotovelos, mas na hora de gravar eu fico meio assim. Não, Cléia, mas a gente tem que mostrar que de um sonho, se a pessoa acredita e pega as oportunidades, você é um grande exemplo para nós. Que já tinha lojas conceituadas, isso eu já falei para você aqui no nosso município. E você de pouquinho, pouquinho, pouquinho, quando você viu, você tchum. É, tipo assim, aonde eu achei o meu espacinho foi tra trazendo peças diferentes. Sabe aquelas peças que as pessoas têm receio de trabalhar, ou que não acreditam, acham que não vai vender? Aham. Uhum. Foi aí que eu achei o meu caminho, sabe? Teu mercado. Meu mercado. Trazer. Porque assim... Você mundo... queria ser diferente dos diferente, outros. Diferente, sabe? Ter alguma coisa diferente pra oferecer. Uhum. E vou dizer que sou bem feliz tendo escolhido esse caminho. Ah, então foi esse a tua... Tipo assim, foi... Não é mesmo? As peças conceito. Porque as, as marcas, ela, elas têm o tradicional, mas elas têm, têm o diferente. Ah. Sabe? E, e assim... E é normal. É, as pessoas terem medo dessas peças, sabe? Terem medo desses looks, porque normalmente o investimento às vezes é um pouco maior. Demora às vezes mais para vender, porque tem a cliente que quer, né? Sim, mas não vou dizer para você que eu não tenho o tradicional, eu tenho. Eu tento ter assim para todo mundo, que nem uhum. eu disse para você lá no começo, de pensar na cliente. Mas que essas peças diferentes, é, tem muita mulher empoderada quer uhum. é usar. Muito obrigada, Cleia. Eu espero que você que está assistindo nós conheça um pouco da história da Cleia, proprietária da Rabo de Saia, assim como das colaboradoras que trabalham com ela, que atendem a gente muito bem, a família da Cleia que apoiou e ajudou ela a ser a quem ela é hoje. E obrigada, Cleia! Obrigada a você, Ana, pelo convite, obrigada às minhas clientes e mais uma vez quero dizer assim, que eu amo todas e, e que a Rabo de Saia ainda é um sonho para mim.